Aí ah, achou alguma coisa, quer ver? Ó. Ó, ele vai chamar o outro, quer ver? Olha lá, lá vem outro. Olha lá, olha lá, lá, deu de comer para ele. Para ele ou para ela, não sei. Bom, pessoal, agora nós estamos indo embora para casa. Eu nem pensava em ficar na casa da Rosinha e do Toninho. Até hoje. Já são cinco horas da tarde. Mas agora nós vamos... Nós vamos... Nós vamos pra casa Bom Quem perde por aqui Vou botar tá carro grande Você não pode arriscar muito não Se você arrisca, você acaba quebrando a cara não, Mas quem arrisca não petisca Quem não arrisca não petisca Não é assim que funciona? Quem não arrisca não petisca Toninho, você pega esse caminhozinho aqui e você volta pra escada. Esse caminho aqui, né? É. Isso que dá pra ir na represa, né? Ah, mas outra vez a gente vai. Não vai dar tempo de jogar o vinho, não. Isso aqui é nós nem deixamos tudo, hein, Toninho? Uhum. De outra vez, né? Vai. Olha Rosinha, só sentar e minha barriga já começa a fazer assim ó. Bem, mas por favor, tem misericórdia nossas narinas? Mas não sou eu, Cícero Não, sou eu, sou é eu É a barriga É, barriga agora você vai olhando a paisagem, nas tecidas e vai ver Daqui de cima você enxerga o rio até chegar lá na ponte onde a gente tava Mais ali, virando Olha a população. Agora é bonito, é desse lado seu aí é lindo tem olhando. Você não quer ir dormindo? daí eu, eu posso ficar à vontade. Ah, não. Tá gravando, tá gravando, mano. Tá, tá, certo, tá gravando. Tá certo que meu sonho é morrer dormindo, mas peraí. É meu também, meu. Cada conversa, cada conversa. A casa tá num lugar maravilhoso, minha hein, minha gente? Cara. Você Aquela casa superou lá. seus traumas. Você não quase morreu. Você superou seus traumas. viu que não ela, foi perigo. ela nunca saiu assim, gente. Ela nunca saiu assim? Não, assim não. Ela assim, saiu lá em Minas. Não, lá, mas do... assim não. Desse jeito aqui não. Nós saímos andar, mas não era tão. Não é turismo rural. Não. Saímos andar na mata já com ela. ela inclusive era pequenininha. E ela é bem corajosinha, você quer saber? É. Ela é com... Em quantos anos que ela andou, tudo aquilo ali, a pena, baqueão, Nós fomos comer banana? Eu uns anos. andando e não, não queria colo, não. Não, ela, ela superou, tipo, o medo e tudo, ela foi andar no é uma coisa. Eu tentei né? dar um breca você nela na, dar boca, dar na boca, mas ali. não adiantou nada. Hã? Mas você viu que é lindo lá, né? Vale a pena o, o medo. Olha, eu tentei. Do nível da será Tony? Ah, isso, eu não lembro é. Aqui é o ponto mais alto da cidade Galera, é do município Não, não O ponto mais alto da cidade Não, o ponto mais alto da cidade O já começa alto da cidade O ponto mais alto aqui do mil... é ah. ah. o todo do mundo que eu falo de... de bicicleta, de bicicleta. De... Eles vão de bicicleta lá, Tony? Ah? Eles é. vão de bicicleta lá? Eles vão de bicicleta? O pessoal vai nesse local Do outro lado Aí chama de Topo do Mundo Porque você vê várias cidades da região de lá Inclusive Chicago Até Chicago, Chile. Esse é Topo do Mundo tem que ver Chicago Aí... Ó aqui... oh, Madalena, agora começa com a bandeira do seu aqui, lado Aquele lá é considerado... Considerado não, é o ponto mais alto do Já que aparece a ponta tá bonito. Esse é um vale de verdade, hein? Não, esse aqui dá pra ver, ali dali dá pra você ver vale ali, olha com a placa ali. Você vê lá embaixo, olha. Olha, é lindo aqui. esse é o vale mesmo, hein? Olha só, que coisa mais linda da babãe. Ah, é para você ter ficado com a câmera, Madalena. É de... Bom, pessoal, olha só o vale lindo que nós temos aí embaixo. Não sei onde ele começa para aquele lado direito lá, ó. Só sei que ele é maravilhoso. Eu tô vendo aquele lado de lá, né? E depois vai descendo aí, ó. Parece eu e minha avó, é muito bonito o lugar, hein? Desce? Agora eu vou mostrar pra vocês então. Por incrível que pareça, isso aqui embaixo é café. Café? Dizem que os melhores cafés que tem é quando ela é plantava assim, né, Antônio? Eu não entendo muito de café não, mas vocês entendem. Aquela fazenda, ele certa tá abandonada? Ah, não, não pode não, porque ele tem um terreiro de café, né Tony? Tem. Café foi até mexido com... com, com vaca, eu acho. Tá bom, lá, E o sol ele pega de um lado, o outro já faz sombra. E aqui vai descer água. E vai lá para alimentar a usina lá embaixo. que velocidade não deve descer essa água, Tony? Tem o medo de altura. Com certeza. Aí eu a passar mal. Tem uma casinha lá embaixo. Bem lá embaixo. Ah, tô vendo. Deixa eu tentar então. Eu vou, na hora que eu for ir pra esse bicho, eu coloco uma setinha. Na casinha parece é que não tem ninguém que mora lá nela também, não. Onde? Uma casinha verde? Lá embaixo mesmo, uma branquinha. Aqui, vó. Vem ver. Vó, vem ver. O quê? Ah, é só vem esse menininho aí. Depois da fiação. Depois do de é. café, né? Acho que é. Ah, aquela verdinha também lá, ó. Вы что-то не можете ничего. Estamos chegando agora na casa do Toninho, mais a Rosinha. Daqui a pouco estaremos tomando um banho, tirando a poeira do corpo. Acho que foi um passeio muito bom, foi, viu? Muito bom mesmo. Temos muita risada, mas não vou falar porquê. É um segredo de estado. Mas tava muito bom. As casas aqui bem antiga né gente ó Tem. que bacana não restaurar mais ou menos A igreja ah é, é, é isso aí não é nada original as essa pintura assim. aí vamos vamos fazer então com que então, seja estão arrancando para ah, poder tá. fazer pelo menos uma porque não acho material para fazer como é vamos tá? ah. fazer pelo menos uma imitação do que era entendi com apoio que era. A tá batendo, ah, tô arrancando tudo, hein. Tô Teve a característica dela, mas lá dentro é tudo modificado. Hum. Deu trinta e deu trinta, não deu. 14 quilômetros de lá aqui Então é a média 15 quilômetros da, da, da capelinha, né? Até uh -huh. aqui A média mesmo, 15 quilômetros, tanto de um lado como do outro É parte dele, né? Não, par na verdade Não, é, é, dele. é a parte é dele aqui. Maior pouco. A sai aí? Tá, né?